Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô de volta pra mais um vídeo de Clash of Clans Vocês lembram no vídeo... Do ataque louco com as valquírias Apenas valquírias, eu falei que eu ia fazer a estratégia Capa preta, então galera A estratégia capa preta é basicamente aí Uma doideira no nome, mas A estratégia capa preta é basicamente Uma estratégia usando as tropas Que tem a capa preta, que são os gigantes E agora as valquírias, os quebra-muros Estão aqui só pra aparecerem No vídeo, mas <risos> Eu quero mostrar pra vocês essa estratégia que está Dando muito certo pra mim, e apesar De ser uma estratégia cara no Elixir Negro, é uma alternativa pra quem quer é farmar, porque se você tem aí é, bastante lixir negro essa estratégia não vai te dar prejuízo principalmente se você for um centro de vila nível 10 ou 11, que está aí nas ligas mais altas, então o bônus da liga vai te ajudar bastante então eu quero mostrar pra vocês a estratégia capa preta Olha só o meu histórico De ataques com essa estratégia Galera, se liga, depois que eu aprendi A atacar com a estratégia capa preta, olha só, mano Eu consegui configurar os feitiços assim De uma maneira bem precisa, então Tá acabando dando bastante certo Lógico, galera, lógico, eu tenho uma vantagem Muito grande, porque meus heróis são todos no nível máximo Então, é, as minhas tropas Estão todas no nível máximo aqui Do meu ataque, incluindo meus feitiços Mas, eu quero mostrar pra vocês, eu vou mostrar uns Aqui, vou mostrar os que tem maior... Os maiores farms pra ficar mais legal, olha só, atacando o centro de vila nível 11, eu também esse, algum, acho que dois desses 100% que vocês viram, foram ataques em centros de vila nível 10, esse é um layout que tô, tá aparecendo bastante pra eu atacar então se você quiser uma dica de como dar PT nesse layout, já fica aí a dica, olha só, eu comecei colocando um gigante, eu esqueci que, que agora as tropas saem da, do raio de ação do feitiço de veneno, eu começo colocando um gigante pra identificar bombas né? até porque, identificar molas, armadilhas de mola, porque, até porque as Valkírias são vulneráveis Depois, galera Eu começo jogando os meus heróis Depois os meus heróis Eu jogo todas as minhas Valkírias Lembrando que você tem que ter bastante cuidado para suas Valkírias não ficarem todas num lugar só E elas não se dividirem demais também Não é interessante que elas, tipo assim Vão dar a volta na vila todas juntas Agora se elas vão todas juntas pro centro Aí é mais interessante Agora também não é interessante Que elas se espalhem pra todos os lados Porque aí você vai acabar perdendo elas mais rápido Enfim, olha só o que, que aconteceu aqui? As valquírias junto com o meu grande protetor e a rainha arqueira foram pro centro, algumas das Valkyrias. E eu, algumas outras Valkyrias foram com o Rei Bárbaro dar a volta na vila. Então foi exatamente o que eu precisava para dar um PT e um PT rápido aqui nessa vila. Olha só, além de dar um PT rápido, foi um bom farm. Então eu quis mostrar esse, esse ataque pra vocês. Essa é uma estratégia que só vai valer a pena você utilizar a partir do centro de vila nível 9, talvez nível 10. Então você vai ter que fazer um teste aí no seu centro de vila nível 9. E depois me falar se valeu a pena você usar isso aí no, no seu centro de vila nível 9. Então, outra coisa, essa estratégia ela é boa pra você que, que quer farmar e que você quer ter um ataque seguro. Você quer farmar elixir negro, apesar de ser um ataque caro, vamos, vamos só calcular mais ou menos aqui. Cada, são 24 valquírias na estratégia, tá? Então, vamos ver aqui. São 24 vezes 190 de elixir no caso da valquíria de nível máximo. Então, por ataque, eu tô gastando cerca de 4.500 de elixir negro. Fora o elixir negro utilizado para fazer aí é, o meu feitiço de o meu feitiço para eu atacar. Então, você vai ter que procurar ataque sempre com bastante elixir negro, por exemplo, esse penúltimo que eu fiz aqui, para poder valer a pena de fato o seu farm. Só que esse é um ataque mais interessante não para aqueles que vão atacar frequentemente, porque frequentemente se você for usar esse ataque aqui, sem você ter uma grande recuperação, né, uma um grande auxílio, digamos aí, do seu, do seu, das suas brocas de elixir negro, que eu não sei onde tá aqui nesse layout doido. Então, sem usar essas brocas de elixir negro, para compensar esse elixir, você vai acabar saindo no prejuízo. Até porque 4.500 elixir, elixir negro não é muito fácil de você conseguir. Mesmo contando com bônus de liga muito interessante aqui, por exemplo, da campeão da campeão 3, que é 1.200. Mesmo assim, você ainda vai sair no prejuízo aí se você for atacar frequentemente com essa estratégia. O que que acontece? Pra você que ataca não ataca frequentemente Você constantemente vai ter o elixir negro das brocas Auxiliando no seu coleto de elixir negro Ou você que não precisa mais de elixir negro Como é o meu caso Então você não precisa se preocupar E por que que a gente entra com os gigantes nessa estratégia? Pra baratear, digamos assim A estratégia em nível de elixir negro Os gigantes vão dar um auxílio bom Vão fazer o papel como se fosse de um golem Eu sei que a estratégia de golem com valquíria está muito boa Mas os gigantes vão fazer essa estratégia De auxiliar como um tanque, né? Igual como como acontece com o golem, só que o golem também é feito de elixir negro, então quando você usa full golem com valquírias, você vai acabar gastando muito mais elixir negro. O gigante entretanto, vai fazer com que sua estratégia fique um pouco mais barata com, é, se tratando de elixir negro, e talvez seja uma estratégia interessante para você utilizar aí, tanto no seu farm, quanto na sua guerra. Eu não garanto nada, você vai ter que aprender a utilizar. Mas, então vamos mostrar mais um replay aqui. Esse penúltimo aqui parece que tá muito interessante. Eu acho que eu já falei basicamente tudo como funciona essa estratégia. Olha só, mais um centro de vila nível 11. Com bastante farm ali. E esse ficou mais fácil, porque esse layout é muito fácil de você centralizar. Principalmente porque você consegue colocar um feitiço de pulo ali onde eu coloquei. E aí vai ficar bem tranquilo das suas tropas centralizarem, que é exatamente o que eu quero. Mais uma vez, eu comecei ali com os meus gigantes, depois com os meus heróis. Coloquei umas valquírias nas partes laterais aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, para vocês poderem ver aí é, que eu tentei centralizar as minhas Valkyries, não queria que elas dessem a volta ali naquele caso. Elas ainda foram ali no centro, elas também se dividiram, e é uma coisa que sempre acontece nessa estratégia, vocês vão poder notar. Parte das valquírias vão andar com o rebárbaro. parte das valquírias vão andar com a Rainha Arqueira. E é exatamente isso que a gente precisa, tá? Então vocês podem ver ali que partes das valquírias andaram com o Rebárbaro Bárbaro pro lado esquerdo, partes das valquírias andaram com a Rainha Arqueira do lado direito, só que as valquírias foram muito mais rápidas do que a, a Rainha Arqueira e já, já limparam a vila praticamente do lado direito. E parte das Valkyrias centralizaram a vila junto com o grande protetor. E é exatamente aí que você deve usar a habilidade do grande protetor. Se você não assistiu o meu vídeo como como tudo sobre o grande protetor, eu falei tudo detalhado, como utilizá-lo, como usar ele para defender, como usar ele para atacar, tudo detalhado. Então fica a dica, eu vou deixar aqui nos cards do YouTube para vocês darem uma olhada. É só você ir aqui no canto, opa, o canto superior direito do seu do seu vídeo, sempre vai ter umas indicações de vídeos interessantes para vocês assistirem. É só você clicar lá. Que você vai, vai encontrar esses vídeos, ok? E toda vez que eu cito os vídeos aqui nos, é, durante as gravações, eu, eu tenho cuidado de pegar aqueles vídeos que eu citei e colocar nos cards para vocês encontrarem, ok? Então é isso, agora que vocês viram como funciona a estratégia, eu vou tentar fazer um, vou tentar reproduzir essa estratégia atacando aqui com vocês e narrando basicamente aquilo que eu consegui fazer, tá? Ó, lembrando aqui que eu tô aqui com três feitiços de fúria, um pulo, um gelo, um veneno dos meus três heróis. No Castelo de Clã, agora é de manhã, cara, então não tem ninguém acordado. Eu vou atacar assim mesmo, não tem problema. Vamos ver se eu encontro algo interessante pra gente poder narrar aqui um ataque épico, beleza? Vamos lá. Galera, encontrei esse cara aqui que parece ser interessante. Por quê? Ele tem uma das torres do inferno no modo único, que é interessante pra gente. E, olha só, temos que tomar um cuidado aqui nesse layout desse cara, porque as nossas alquírias podem ser espalhadas, Senão é isso que a gente quer. E eu sei que tem armadilhas por aqui, então eu vou colocar um gigante. Vou esperar ver o que, que acontece com ele. Ó, oh, parece que não tem armadilhas, beleza. Mas eu preciso colocar os meus quebra-muros pra quebrar essa primeira fileira de muro e poder colocar o meu feitiço de pulo aqui, sem que eu precise... É, pra que as, as alquírias tentem, tentem focar... É, Focalizar ali o centro da vila, basicamente. Então, eu vou colocar aqui é, os meus gigantes, beleza. Vou colocar algumas valquírias aqui para limpar essas laterais. E vou tentar acertar os meus quebra-muros Não é sempre que você vai acertar, mas aqui eu consegui Beleza, agora eu posso colocar Os meus heróis, beleza também E focar as minhas valquírias, eu não coloco Todas de uma vez, vou colocar meu feitiço de pulo aqui Exatamente onde eu queria, coloco um feitiço De, de, de fúria e já termino de colocar O resto das minhas alquírias agora que eu sei Que elas estão ali, saiu o tropa do castelo do clã Eu vou congelar essa torre inferno aqui no modo, no modo múltiplo Coloco um feitiço de fúria lá no meio E o meu grande protetor deveria estar lá no centro para auxiliar Agora ele está mais ou menos no centro, eu usei a dele, e agora sim eu vou ver o que, que eu faço aqui. Vamos ver onde tá a maior concentração das minhas Valkyrias. Tem muitas Valkyrias aqui, vou colocar um aqui. Minha Rainha tá quase morrendo ali do lado esquerdo. A Rainha ficou sozinha, não foi o que aconteceu aquilo que eu disse. A Rainha ficou sozinha do lado esquerdo e acabou tomando muito dano. A gente conseguiu duas estrelas já. Talvez seja difícil a gente conseguir. É, três estrelas aqui, eu acho que não vai dar pra conseguir três estrelas, exatamente porque eu tô gravando e sempre dou azar Mas, mas assim, não deu três estrelas aqui, talvez pelo, pelo, por conta do layout e porque eu não soube atacar esse layout muito bem Até porque minhas Valkyrias se dividiram muito e talvez eu tenha errado no tempo do feitiço Mesmo assim, olha só, deu pra conseguir duas estrelas, 70% de dano, vou esperar minha rainha vou morrer farmando aquele lixir ali ela morreu, beleza, 71% de dano, vamos ver como é que foi o farm, eu não quis demorar muito pra encontrar um farm bom, mas foi bom, ó, 250 mil de ouro, 127 mil de elixir e, dois mil e, e quase 2700 de elixir negro, fora o bônus, né, o bônus é 200 mil de ouro, 200 mil de elixir e 1220 de elixir negro, então acabou que o ataque ficou mais ou menos elas por elas, eu consegui farmar bem, consegui aqui meu bônus de estrela e agora tô com 7 milhões e 500 mil de ouro, sem usar as, as tropas do castelo do clã, talvez as tropas do castelo se a fossem essenciais durante esse ataque aqui E basicamente essa é a minha dica de estratégia A estratégia capa preta usando gigantes e valquírias Eu acho que é uma estratégia interessante Você pode testar, você pode recomendar Se você curtiu não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa de uma dica de estratégia interessante A partir do centro de vila nível 9 aí Eu acho que essa estratégia é mais interessante Mas você também pode testar ela a partir da, onde, da hora que você desbloquear a sua valquíria Você já vai ter seu gigante e você já pode tentar reproduzir essa estratégia e você, por favor, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você está me assistindo aqui pela primeira vez gostou do conteúdo Não se esqueça de se inscrever no canal Falou, um grande abraço do gordinho, galera E até a próxima